Nesse vídeo eu vou te ensinar como um copo d'água vai fazer você se apaixonar novamente. Olá, meu nome é Polose, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando segredos da mente para você sair da média e ter sucesso em todas as áreas da sua vida, atingindo a vida plena que você merece. Mas Polozzi, como assim um copo d'água vai fazer eu me apaixonar novamente? Hum, já sei. Vai colocar o um copo d'água na frente da TV e vai começar a orar. Ah não, vai ligar pra mãe Joana fazer uma amarração. Não, não é nada disso. Vai colocar veneno no copo d'água pra dar pra essa pessoa pra ela morrer logo de vez e abrir o um espaço pra você se apaixonar novamente por outra. Não, não é nada disso. Antes de eu falar como um copo d'água vai fazer você se apaixonar novamente, eu preciso explicar como é que o nosso cérebro funciona. No início do relacionamento, você só conseguia observar no seu parceiro na sua parceira as coisas positivas que ele tinha. Elogia, ah, como essa pessoa é linda, ela é maravilhosa, é a pessoa da minha vida, eu quero casar, eu quero viver o resto da vida com essa pessoa. Isso acontece porque você está num estado de paixão. A paixão é um estado bioquímico que faz você ver características positivas na outra pessoa para que você queira estar mais tempo com ela e ter o um relacionamento sexual para perpetuação da espécie, para procriação. Então a paixão é um estado bioquímico, biológico e por isso você elogia, você vê as características positivas. só é Passar do tempo, qual é o natural do nosso cérebro? Não é ver o positivo. O nosso cérebro ele foi projetado para sobrevivência. Tudo que o nosso cérebro faz é na busca por sobrevivência. Então, para que eu sobreviva, eu preciso ficar atento para os perigos que tem ao meu redor por isso que jornal prende muito atenção quando você começa a ver desgraça na tv pode reparar que as pessoas ficam presas vendo desgraça deixa eu conferir me dê imagens por gentileza quando você vê uma briga forma aquela rodinha em volta da briga e fica todo mundo observando porque se o nosso cérebro não ficar atento para os perigos a chance que eu tenho de morrer é maior o nosso cérebro durante a nossa evolução aprendeu que se eu ficar atento para aquilo que é perigoso ou para o que é negativo existe maior chance de sobrevivência o problema disso é que o lance do nosso cérebro focar no negativo para a sobrevivência acaba se estendendo para todas as áreas da nossa vida e as pessoas começam a reclamar você já percebeu elas reclamam que está chovendo aí reclama que está muito sol está muito calor é do ser humano reclamar porque ele é condicionado a ver o lado negativo e não o lado positivo das coisas você precisa fazer exercícios para que a sua mente foque no positivo no relacionamento a acontece a mesma coisa passou o estado de paixão ela vai focar no que tem de negativo no seu parceiro e na sua parceira e aí começam as críticas apontar e as pessoas têm a ilusão de que apontando os defeitos do parceiro ele vai mudar Pô, você é um preguiçoso, você não sai de sofá, você não me ajuda com o serviço de casa, você não tem objetivo na vida, você é uma preguiçosa e aí começa a ofender, xingar na ilusão de que a pessoa vai mudar fazendo críticas e nem conversando de uma forma mais tranquila apontando os defeitos essa pessoa vai mudar e o problema maior é que aonde você for, Foca, expande a nossa mente ela tem uma característica de aonde você coloca o seu foco ela vai buscar coisas semelhantes aquilo se você começar a criticar a pessoa aonde você foca expande você começa a ver ainda mais defeitos naquela pessoa além de tudo você reforça nela o comportamento Se você fica criticando você vai no nível de identidade presta atenção no que eu vou dizer para você as pessoas elas não são os seus comportamentos as pessoas são muito melhores que isso só que se você pega um comportamento da pessoa poxa ela não tá saindo do sofá e você fica falando assim: você é um preguiçoso, você é um burro, e xinga e ofende, você reforça isso naquela pessoa. Então, repetindo: a nossa mente vai pegar o que é negativo na outra pessoa. O então por que, que você falou que um copo d'água vai fazer eu me apaixonar novamente? Eu tenho uma pergunta pra você: esse copo aqui ele tá meio cheio ou meio vazio? A nossa mente vai enxergar meio vazio, porque ela é condicionada, como eu te expliquei, a ver o que é negativo para a sobrevivência pode ser que no seu relacionamento então você esteja vendo o lado negativo dessa pessoa que está ao seu lado como é que você vai reviver a paixão focando no positivo eu vou te passar um exercício agora que vai fazer a sua mente focar no positivo e vai levar o seu relacionamento para outro nível para um nível de paixão de carinho de amor e vai transformar a outra pessoa também Pô, Lose, o que eu tenho que fazer então para reviver a paixão no meu relacionamento você vai fazer uma lista de todos os comportamentos que o seu parceiro ou sua parceira fazia que você gostava para reforçar esses comportamentos nessa pessoa. Por que, que isso acontece? Toda vez que a gente faz um novo comportamento, pode ser desde a infância, como a gente aprendeu e muitas coisas a gente aprende dos nossos pais através do que a gente via, ouvia e sentia. Lá na infância, os nossos pais tinham alguns comportamentos e a criança ela começa a aprender isso por observação. Só que ela não faz isso naquele momento, ela vai fazer no relacionamento dela no futuro. Ela vai repetir muitas coisas que ela viu dos próprios pais, porque aquele aprendizado está gravado na mente dela através das sinapses neurais. Todo aprendizado que você teve da infância e vem tendo ao longo da vida, você grava isso na conexão entre os neurônios. Nós temos bilhões de neurônios no nosso cérebro e a cada aprendizado vai registrando através dessa conexão a chamada sinapses neurais. Os comportamentos positivos que o seu parceiro tinha no início do relacionamento, ele está gravado na mente dessa pessoa. Se ela já fez um determinado comportamento que você gostava, ela te elogiava, ela te ajudava com os afazeres de casa, ela trazia flor, Levar você para passear. Eu não sei quais eram esses comportamentos. Eu só sei que você gostava disso. Se ela já fez, está gravado através das sinapses neurais. Se você quer transformar essa pessoa, então não é falando do negativo, dos comportamentos negativos. Você tem que fazer ela lembrar daquilo que ela fazia e você gostava. E como é que você vai fazer isso? Falando para essa pessoa, você vai fazer uma lista com os comportamentos que você gostava nessa pessoa. Então o que você vai fazer? Pega aí uma folha de caderno, pode ser no seu celular, num bloco de notas ou mandar por WhatsApp para você ter isso registrado e você vai escrever todos os comportamentos positivos que essa pessoa tinha e você gostava e ela parou de fazer e aí você vai falar com ela você vai mostrar para ela esses comportamentos isso vai fazer ela lembrar do que ela fazia e vai reforçar as sinapses o aprendizado na mente dela novamente não são críticas você não vai falar olha não aguento mais você no sofá você não vai falar não aguento mais você chegar tarde não pelo contrário você vai escrever assim no papel eu gostava quando você me enviava uma mensagem no meio da da tarde dizendo que me ama. Eu gostava quando você me levava num lugar especial para jantar. Eu gostava quando você fazia uma janta especial para mim em casa. Eu gostava quando você botava uma determinada roupa, ficava cheiroso, cheirosa para mim, colocava uma lingerie especial. Eu gostava quando você fazia companhia para mim quando eu estava assistindo futebol ou, poxa, você ficava do meu lado assistindo um filme junto comigo. Eu gostava quando você fazia. Eu gostava quando você fazia carinho na minha nuca enquanto eu estava dirigindo. Faz essa lista então. Para para pensar lá desde o início do relacionamento, sabe? Para para analisar, para pensar, lembrar o que essa pessoa fazia e você gostava. Coloca o foco no positivo. Aí senta com ela conversando com carinho, não é crítica, não é cobrança, é falando com sentimento. Poxa, quando você fazia isso, eu me sentia muito bem. E aí você mostra para essa pessoa, ela vai lembrar também do que ela fazia. Lógico, você quer ter ainda mais resultado, mais paixão no seu relacionamento? Pede para ela fazer a mesma coisa. Pergunta pra ela, viu? O que você gostava que eu fazia? E eu parei de fazer. E aí vocês vão sentar, vocês vão conversar e vão fazer uma lista. Cada um vai fazer uma lista dizendo pro outro, eu gostava quando você fazia isso. Lembrando, o foco é no positivo. Aonde a gente foca, expande. E o positivo é que vai ficar grande na sua mente. E não mais o negativo. Deixa eu saber se você gostou desse vídeo, se eu agreguei valor para você, para você melhorar o seu relacionamento cada vez mais. Deixa o like no vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal. Clica no botão vermelho aí, inscrever-se. E também ativa o sininho. É muito importante você clicar no sininho, porque toda vez que eu mandar um vídeo novo, ajudando você a evoluir em todas as áreas da sua vida, você vai ser notificado. Então se inscreve aí e ativa o sininho. E aproveitando pra gente finalizar, me segue no Instagram. Vai lá, procura Underline oficial. Eu coloco o meu dia a dia, eu dou mais dicas de relacionamentos para várias áreas da vida. Você vai ver a minha família, o meu relacionamento, eu saio para dançar com a minha esposa. E a gente tá sempre compartilhando esses momentos, porque eu acredito sim que é possível ter uma vida plena ter sucesso em todas as áreas da vida. Vai lá então e me segue, oficial. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou te ajudar a desvendar os segredos da mente para que você venha ter uma vida plena. Um forte abraço!